Ela fuça a terra porque tá cheio de bicho na terra. E tem as raízes, então ela vem comer. O sorrindo vem porque tem muito gerivá, que é o coquinho. E assim vai, o macaco vem porque não tem nada, ele, não tem nada. Ele vem comer é, raiz de aipim, vem comer o, o. o.. o meio da banana ele come. Então vem. E os pássaros vêm de um monte. É muito importante abrir a floresta, porque também Não, sem dúvida Porque a não só é um ambiente próprio, mas também é um melhorar É um estímulo para o ecossistema ele, ele, ele vai ficando muito mais abundante de seres E é isso, porque a gente vai plantando um monte de seres vegetais Vem chegando um monte de seres animais e a gente tem que até tomar cuidado, senão a gente tem uma perda grande Principalmente com o macaco o macaco se deixar ele pega a roça de aipim inteira ele... Por... Qual peças. Ele cara vai Prego Ele vai a... até a, a raiz do aipim? Ele quebra assim, pega o aipim, volta ah. na boca Eu acho que são as folhas Não, ele pega aipim e milho Ele pega? milho ah. a... Direto, eu vejo lá, tá com o milho na boca lá. É... Ah. O <risos> que, que vocês fazem? Hã? Agora a gente vai plantar, a gente só fica olhando Mas que bom que eles estão comendo, né? eles é. também precisam né É, a gente, a gente já saiu... Eles também fazem parte né É, eles também fazem parte, mas a gente também precisa ter o nosso Uau, ganha-pão sabe? né Sim. É, Sim. mas a gente... Sem ganância, só cuidado Mas quando a gente vê, a gente ouve eles, a gente escuta eles descendo né, que eles vêm subindo ah. E aí a gente sobe pro morro, às vezes a gente... A gente fez muito isso, jogar rojão, né? Bum, para espantar. Não. Mas agora a gente parou com isso, e... porque é muito trabalho também, a gente não quer ter tanto trabalho. A gente vai plantar ipim na Baixada, e no morro a gente vai plantar hortaliça, fazer mais ciclo de hortas. E o que eles gostam não vão plantar no morro, porque é o morro onde eles conseguem chegar. Aqui eles não vão conseguir chegar. Porque a gente sempre está perto, não tem... Bom, talvez, né? Já vi macaca macaco aqui, talvez ele chegue, mas é mais difícil. Talvez então, a gente vê. No morro a gente tem que sair correndo lá, subir o morro, acender, bum! E aí, como já perdemos bastante coisa. E as formigas? Formiga, A cortadeira? É, tem, tem pouca, não tem tanto assim não. Quando tem muita, a gente tem um defensivo, o ecoísca, eco, bioísca. A bioísca que aí a gente tem que manejar, pra gente mata. Quando dá uma perda muito grande. Em geral está bem equilibrado assim, a gente não tem muito problema. E o que seria uma perda muito grande para vocês? Por exemplo, o canteiro inteiro de brócolis. Tem, perfeito. É. Tipo, quando você percebeu que aqui, todas as folhinhas foram, gente, é. passou do ponto. Passou do ponto. Okay. Pergunta não? Vamos dar mais uma volta?